Olá, pessoal, tudo bem? É... Bom, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre o tópico 2 do livro da disciplina de dinâmica organizacional. Tá? O tópico 2 trata exclusivamente da comunicação organizacional. Então, vamos lá. Bom, para falar de comunicação organizacional, a gente precisa entender alguns elementos, tá? E é sobre eles que a gente vai falar. Primeiro, a gente vai entender o conceito e o processo de comunicação, como que ele ocorre, quais são ou quais elementos fazem parte do processo de comunicação, comunicação organizacional, né, mas envolve lá todas as teorias da comunicação, entender o que é a função da comunicação, porque da mesma forma como ocorrem problemas de comunicação no nosso dia a dia, com os nossos familiares, pessoas próximas, também ocorrem problemas de comunicação nas organizações e esses problemas têm um impacto gravíssimo, né? A gente vai ver também tipos de comunicação, as principais barreiras... Do processo de comunicação, quais são as barreiras, né? Quais são os elementos que dificultam aí a, o processo de comunicação, fazer umas considerações finais e trazer algumas sugestões aí de leituras complementares para vocês, tá? Bom, então só para explicar. É, na unidade 1, um, vocês viram o conceito de cultura organizacional, gravei um vídeo material para vocês e disponibilizei explicando sobre isso. Na unidade 2, resolvi gravar outro vídeo falando sobre comunicação organizacional, tá? E na quarta-feira nós teremos a nossa conferência, na qual eu abordarei com vocês a unidade 3, gestão de competências, e a unidade 4, empreendedorismo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo falando da unidade tópico 2, comunicação, para não ficar três tópicos numa videoconferência, porque é, é muito conteúdo para uma hora e meia de aula, né? Então, gente, qual que é o objetivo é, geral desse tópico 2, da, da comunicação, tá? O objetivo geral é discorrer sobre a comunicação, destacando o seu processo, suas funções, seus tipos e suas barreiras nas organizações, tá? Então, a, a biblioteca, um arquivo, um museu, ele é uma organização, tá? Quando eu falo organizações, é toda e qualquer organização, inclusive uma empresa pública, privada, enfim, etc. Quais são os objetivos específicos desse tópico 2? Aplicar com clareza a comunicação com o intuito de criar um ambiente rico em informações e de comum entendimento. Averiguar as barreiras que interferem no comportamento informacional para resolver essas barreiras, né? Para que esse comportamento informacional seja melhorado descrever de as formas de estruturar a comunicação, as quais definem quem pode falar com quem na organização e conhecer as inovações tecnológicas na área da comunicação. Tá? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem diversas ferramentas tecnológicas que têm facilitado muito e simplificado e tornado mais barato o processo de comunicação. tá? Então, vamos começar com o um conceito é, de comunicação Vou compartilhar aqui com vocês a tela Para que vocês possam acompanhar aqui comigo Depois os slides também vão estar disponíveis No Moodle, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, de acordo com Robbins, Judge e Sobral 2010, uh, qual que é o conceito de comunicação? Né? Então, eles afirmam que a comunicação precisa incluir a transferência, não só a transferência, mas também a compreensão de um significado. Para tanto, é fundamental descrever o seu processo. Então, quando eu me comunico, quando eu expresso alguma informação, se essa pessoa não compreende o significado dela, eu não estou me comunicando, tá? Então, isso é muito importante. Então, o processo de comunicação, como que ele ocorre, né? Então, a, o processo de comunicação envolve uma série de elementos, tá? Como por exemplo, um emissor, que é quem emite a informação, um receptor, que é quem recebe essa informação. Esse emissor, ele transmite uma mensagem por meio de uma codificação, tá? Então percebam que. Cada idioma de cada país é um código, é uma codificação. É, tem vários tipos de processos de comunicação, tá? Não é só comunicação oral, pode ser comunicação escrita, comunicação visual. Então, existe um processo de codificação, né? Se eu quiser me comunicar com vocês, por exemplo, o, o, na época da da pré-história, os homens da caverna, como é que eles se comunicavam com os outros. A codificação deles era por meio dos desenhos, né? das escritas rupestres. Então, é, tudo isso envolve o um processo de comunicação. Tá? A comunicação não se dá só é, oralmente. Então, a gente tem aqui né, um, um emissor, que é quem emite, um receptor, que é quem recebe. Essa mensagem ela passa por um processo de codificação. Essa mensagem ela também é enviada por alguma forma, algum meio, um canal, tá? O receptor precisa decodificar essa informação e aí tem uma resposta e um feedback, tá? Dessa mensagem. E assim o processo de comunicação ocorre. Se, pode ser que aconteça, pessoal, um fenômeno chamado ruído, ou interferência, tá? O ruído não é só aquele barulhinho do ruído, né? Que tem quando a ligação tá falhando, a ligação não tem algum problema e tal. O ruído, ele pode se dar de algum... São vários elementos que interferem prejudicam, de alguma forma, a compreensão da informação, tá? Então, todo o processo de informação, ele se inicia com um propósito, uma motivação expressa na forma de uma mensagem, que pode ser escrita, falada, desenhada. E que a Venato, ele fala né, que existem sete etapas do processo de comunicação. Então, a fonte é o emissor, o comunicador, que inicia a comunicação por meio da codificação de um pensamento. A codificação, que é um processo que ocorre para que a mensagem seja transmitida, ela precisa ser codificada em símbolos. O canal, que é o veículo ou a mídia pela qual essa mensagem é encaminhada, né? o canal, a, o rádio, a televisão, a internet, são canais da informação, tá? A decodificação que é o processo de tradução daquela mensagem na mente do receptor, o receptor que é o sujeito a quem a mensagem se dirige, né, a pessoa que recebe, né, a retroação ou feedback, tá? Que aqui no caso eles chamam de feedback, feedback é o retroação aqui nesse caso que é o elo ali final do processo de comunicação e faz a verificação do sucesso na transmissão da mensagem, tá? Esse feedback normalmente na internet é feito por meio dos protocolos, né? Os protocolos HTTP, FTP, SMTP que fazem aí a verificação do processo de comunicação, de transmissão da mensagem. E o ruído são fatores que podem distorcer uma mensagem um barulhinho de fundo, uma interrupção, uma dificuldade na transmissão da velocidade de uma internet, tudo isso pode ser considerado ruído, tá? Então, o que a Venato, ele acredita que o processo de comunicação exige também o um elemento chamado ambiente, no qual as mensagens são transmitidas e recebidas, e assinala que a cultura de uma organização, a confiança, e o respeito são fatores que o que a Venato considera que vão influenciar aí diretamente no processo de comunicação, tá? Em relação à fonte, tá? a fonte, pessoal, é de onde parte a comunicação. Geralmente, as fontes são as pessoas que têm informações, a necessidade ou desejo de passá-la a outro indivíduo. E a fonte é considerada aí a iniciadora do ciclo da comunicação, o emissor. Né? De acordo com o Stoner e Freeman, 1994, eles definem o emissor como aquele que vai transmitir uma mensagem O qual deve ser capaz de torná-la compreensível para quem a recebe né? Então não faz sentido, por exemplo, eu convidar vocês para assistir uma palestra em russo se ninguém entende russo né? A mensagem não vai ser transmitida, tá? A menos que, você, que alguém compreenda russo, né? Mas aí a grande maioria das pessoas não vai entender a mensagem. Bom, em relação ao processo de codificação e decodificação de uma mensagem, né? De, tipo, um exemplo ali do, da brincadeira ali do, do, do, do telefone sem fio, né? Ou do, do telefone com copo, né? Com fiozinho com copo, né? A gente codifica essa mensagem de alguma maneira e espera que essa mensagem seja decodificada para ser entendida. Né? Então, codificação. O código, pessoal, é uma série de símbolos ou conjunto de sinais comuns ao emissor e receptor. É um conceito bem amplo e bem genérico porque serve para várias coisas. Por exemplo, já ouviram falar de código Morse? Então, o código Morse ele é composto por uma série de símbolos e conjunto de sinais ali que precisam ser comuns aí o emissor e o receptor. Então, o mesmo código, né? Uma batidinha a letra A, por exemplo, duas a letra B, e assim vai. Não é assim que funciona, tá? Mas eu só estou dando um exemplo. Não sei falar, não, não, não consigo falar em código Morse Mas foi um dos primeiros meios de comunicação que o ser humano inventou para poder se comunicar em longas distâncias, tá? Então, a pessoa tinha que entender esse código para conseguir decifrar a mensagem. É uma habilidade super difícil, né? Que poucas pessoas detêm. Então, a, a, já a codificação, né? Ela acontece quando o emissor traduz esses símbolos ou sinais em uma informação a ser transmitida. E o receptor, ele precisa interpretar a ideia do emissor ocorrendo esse processo de decodificação, Tá? se eu mando uma mensagem um código, né? Por exemplo, não sei na época de vocês, mas na minha época de adolescência a gente tinha, a gente criava nossas línguas, né? A língua do I, a língua do P, tinha formas de criptografar ali o diário, né? Para que ninguém soubesse o segredo e tal, ou só as pessoas que conheciam ali os símbolos e o conjunto de sinais e que conseguiam decodificar. Aquela informação, né? Algumas pessoas têm essa habilidade de falar na língua do I Outras conseguem entender, né? Quem não consegue, não consegue decodificar a mensagem, tá? Então, toda e qualquer ideia, conteúdo ou informação Que se queira repassar é chamada de mensagem Então, a, a mensagem é algo que exterioriza uma intenção Que está ligada ao contexto em que alguém está inserido, né? Então, aqui tem algumas alguns códigos, né, que a gente utiliza um, alguns códigos daí da linguagem de, de sinais, né, é, para informações é, de cunho assistivo, né. Então, oi, eu, eu quero, né, é, você comer, obrigado, nós, né, beber, enfim, algumas mensagens aí que podem ser utilizadas, tá? Não entendo muito de língua de sinais, mas são alguns códigos aí que são utilizados mais para informações assistivas, né? Tecnologias assistivas, né? Canal. O que é um canal? É né? um canal da informação. O canal, pessoal, é um meio escolhido pelo emissor para transmitir uma mensagem ao receptor. Esse canal ali pode ser oral, como eu estou fazendo agora com vocês, eu estou transmitindo uma informação por canal oral. É, escrito, quando eu que escrevo alguma informação. Visual, quando eu desenho. Corporal, né? A gente vai assistir uma apresentação de dança ali, tem toda uma mensagem que é transmitida por meio do corpo, né? E esse canal ele serve de suporte no processo de comunicação. Então, para que a comunicação seja bem sucedida, o canal ele deve ser adequado à mensagem, né? Então, Schuller afirma que o canal possibilita que a mensagem chegue ao receptor-alvo no momento oportuno, com a intensidade e a frequência desejada, né? Por que, que tem, tem intensidade e a frequência desejada? Se alguém que tiver internet a rádio sabe o que eu estou falando, né? Se tiver chuva, vento, temporal. É, a, a, a velocidade da internet é prejudicada. Né? Então, tem que ter a frequência e a intensidade desejada para que a, a, o canal possibilite fazer com que as mensagens cheguem. Bom, pimenta, ele relaciona ali que os canais ou veículos de comunicação mais usados geralmente são os canais visuais e auditivos. Então, eles citam-se como meios visuais, as instruções, as ordens, as circulares, as cartas pessoais, os manuais, os quadros de aviso, né? a placa proibido parar, proibido estacionar, né? Toda a sinalização de trânsito, né? são canais visuais, os panfletos, os jornais, as revistas, o fax, as pinturas, o e-mail, as fotografias, os formulários, os mapas, entre outros. Tá? Já os auditivos, os canais auditivos... São as entrevistas, as reuniões, os podcasts, né? Conferências, buzinas, apitos e alto-falantes. Bom, receptor, né? O receptor, ele é um importante elemento do processo de comunicação. Não adianta eu emitir algo se eu não tenho um receptor, alguém que receba, né? Mesmo que essa mensagem seja assíncrona, né? O que é a diferença de uma mensagem síncrona para assíncrona? Assíncrona é quando o, tanto o emissor e o receptor estão ao mesmo tempo transmitindo e recebendo a mensagem. E a assíncrona, esse A é um prefixo de negação, é quando essa mensagem ela não ocorre, a, a, o emissor não envia e o receptor não recebe essa mensagem. Ao mesmo tempo, simultaneamente né? Então, as mensagens de WhatsApp Elas podem ser tanto síncronas Quanto assíncronas E-mail, geralmente, é um canal de informação Que os receptores recebem as mensagens De forma assíncrona né? Alguém me manda um e-mail Oito horas da manhã E, sei lá, eu posso ver esse e-mail só Às duas horas da tarde A hora que eu sair da sala de aula Depois de almoçar e voltar Enfim, tem várias, vários tipos de canais de informação e é importante aí que a mensagem, né, ela seja transmitida aí dentro de um contexto, tenha um canal e alguém receba essa mensagem. Bom, o Matos, ele conceitou o receptor como aquele a quem se dirige a mensagem, aquele que recebe a informação e a decodifica. Isto é, transforma em impulsos físicos sinais em mensagem recuperada, tá? E é isso, pessoal. É... Quando a gente ouve rádio, né? Que pessoal que gosta de ouvir a rádio, podcast. Nós somos meros receptores de informação, tá? Agora, quando eu sou convidada para participar de um podcast ou quando eu tenho uma rede social que eu posso dar um feedback, postar alguma coisa para a empresa onde eu comprei algum produto, eu sou tanto emissor quanto receptor daquela informação, tá? E o feedback ou a retroação, né? O que, que é isso, né? Então, a gente... O emissor, ele emite uma mensagem por meio de um canal, né? Pode ser que sofra uma interferência de um ruído, às vezes não, né? E esse receptor aí, ele vai fazer a decodificação dessa mensagem e isso vai passar por um processo de feedback, uma resposta, né? Por exemplo, oi, tá com fome? Sim. Entendi, né? Ah, perguntou se eu tô com fome. Sim. Vamos comer? Sim. Então, geralmente... Esse feedback é necessário, né? Ninguém que gosta de ficar no, no vácuo, né? De alguém perguntar alguma coisa e essa pessoa, né? O receptor não dar um feedback, uma retroação daquela mensagem que foi emitida. Então, de acordo com o Oliveira, feedback ou retroalimentação é definido como uma reintrodução de uma saída ao sistema sob forma de uma informação, e se caracteriza por um instrumento de influência no processo de comunicação. O Stoner e Freeman eles estabelecem o feedback como o reverso do processo de comunicação. Né? Ele é o reverso, a mensagem vem por aqui e o reverso volta por aqui, é o feedback. Né? Pois ele ocorre quando o receptor expressa alguma reação à mensagem do emissor. E na maioria das comunicações o sucesso decorre da avaliação do feedback, pois ele auxilia a fonte a examinar os resultados obtidos na transmissão da mensagem em relação aos objetivos iniciais, tá? Esse processo é muito simples, mas ao mesmo tempo é bastante complexo, né? Porque podem notar, às vezes o, emitor, às vezes o emissor emite uma mensagem, o receptor não, não, não decodifica da maneira adequada, e aí o feedback já é um tom mais agressivo, né? A pessoa entende aquilo como uma indireta uma direta, e aí o receptor às vezes não entende direito a mensagem e por isso que esse processo ele é contínuo né ciclo cíclico né até a, a até que emissor e receptor se entendam né bom ruído né ruídos de comunicação né o que é e quais são os prejuízos para a sua empresa né então é, tem uma série de ruídos, né? Vários tipos de ruído, por exemplo O ruído é todo sinal considerado indesejável Na transmissão de uma mensagem por meio de um canal Às vezes, seja numa forma de uma brincadeira Seja no cotidiano de uma empresa Ruídos ocorrem e surgem obstáculos na transmissão E emitimos ao próximo aquilo que entendemos, né? Quem nunca né, repassou uma fake news Ou repassou uma mensagem que sofreu um ruído ali, né? Por isso tem a brincadeirinha do telefone sem fio, né? A pessoa fala, nossa, que vontade de comer uma manga. Chega outra coisa lá, nada a ver, né? <risos> é... Então, o Matos, ele ressalta aí o ruído como tudo que dificulta a comunicação. Interfere na transmissão, perturba a recepção, a compreensão da mensagem. E aqui tem uma tirinha, né? A, a senhorinha chega numa loja de calçados e fala, moça, eu queria uma rasteirinha. E aí o vendedor dá uma rasteira na moça, né? Coitada, ela queria uma sandália, rasteirinha, né? Não é uma rasteirinha de verdade, mas é só um... um problema, né, do que, que o ruído pode causar na, na organização. Bom, o Robbins, ele assegura que compreender a mensagem exatamente da forma como o emissor a emissora repassou é praticamente impossível, uma vez que existem várias barreiras que fazem com que a decodificação seja diferente daquilo que realmente pretendia se, se comunicar, né? Então, o Pimenta, ele vai citar algumas das várias origens para que tais barreiras interfiram numa comunicação eficaz. Tem barreiras do tipo psicológica, perceptual e fisiológica. Por exemplo, é, aqui quem nunca, né? Às vezes, mandou uma mensagem em caixa alta, a pessoa acha que está gritando com ela, né? Como assim, tá brava comigo? Foi que eu fiz... Ou alguém falou num tom de voz um pouco mais alto, a pessoa diz, calma, tá estressado, tá nervoso, vai pescar, né? Então, às vezes, aspectos psicológicos, né? O estado mental, emocional, quando a gente tá preocupado, estressado, descontente, isso pode gerar um ruído grave na comunicação, tá? Perceptual, diz respeito à concepção de mundo de pessoa, a formação cultural, religiosa, preconceitos, estereótipos, isso também pode gerar ruídos na comunicação, e fisiológicas, né? Então, quando a gente tá com uma dor de cabeça, uma dificuldade visual ou auditiva, é onde mais acontece ruído, né? Quem nunca né? pegou um ônibus errado porque leu lá o, o, o letreiro errado, né? Quem fala que nunca errou é porque não tem miopia, que quem tem miopia, astigmatismo, sabe esse problema, né? Quando eu tô eu não tenho lente de grau para óculos escuros, só para óculos normal. Então, quando eu estou com um, um dia claro de óculos, eu, o ônibus tem que estar quase no meu nariz para eu poder enxergar o ônibus, né? Às vezes já não entrei errado, mas já parei o ônibus que não era para parar, né? Bom, então, pessoal, muitas vezes o ruído ele origina erros, exigindo uma repetição da parte de toda a mensagem e essa repetição dá-se o um nome de redundância. Eu tenho que refazer, repetir algo Então essa figurinha aqui do lado Ela mostra como os componentes do processo de comunicação se relacionam Então aqui a gente tem um meio ambiente Pode ser uma biblioteca, uma organização, uma empresa Algumas fontes de ruído, um canal Um, um emissor ou transmissor, uma fonte transmissora E o receptor, uma mensagem e um o feedback Tanto na ida da, da, da fonte transmissora para o receptor pode ocorrer fonte de ruído, quanto na volta, no feedback também, tá? Aquela propaganda antiga, né? Vitrola, que que vitrola, né? Então, por aí vai. E eu tenho um exemplo do que aconteceu comigo hoje, assim, de, de, de ruído, né? De falha na comunicação. Hoje o pessoal do curso presencial, quarta fase, de uma prova... E eu já tinha combinado com eles na semana passada que a prova seria presencial, porque o curso é presencial, né? Nós temos dois cursos, presencial e à distância. E esse presencial é 100% presencial, tudo é feito na modalidade presencial. E só que há dois anos atrás, nós estávamos em período de pandemia, né? Então, é distanciamento social e tal. Então, é, um ano, durante um ano, um ano e meio, a gente tinha algumas disciplinas que foram dadas à distância. É, e as provas também eram à distância nesse período, né? Mas depois que voltou, acabou o distanciamento social, tudo voltou à normalidade. E eu tinha combinado a prova com os alunos e tal, só que eu tinha importado os arquivos da pasta no Moodle da disciplina que eu tinha dado há dois anos atrás, que era na época da pandemia. Minha monitora viu a prova, o arquivo da prova oculto lá online no Moodle e mandou um aviso para a turma inteira dizendo que a prova ia ser online via Moodle. E não era verdade, isso foi um ruído, né? E um ruído numa comunicação grave. E aí os alunos começaram a mandar mensagem. Minha caixa, de... eu estava no médico, consulta médica, minha caixa começou a lotar de mensagem, aluno perguntando, professora, como assim mudou a prova? Eu estou aqui na FAED agora. E isso foi umas 10 horas da manhã e a prova era uma e meia Eu falei, calma, a prova é presencial, de acordo com tudo que estava combinado. Vou falar com a Cíntia e vou ver o que foi que aconteceu. Ela simplesmente mandou o um recado, sem me perguntar, sem me consultar, divulgou lá a mensagem para os alunos e os alunos estavam desesperados, achando que havia uma mudança, tá? Então, esse entre outros problemas, né, que podem acontecer aí de ruído na comunicação. Bom, funções da comunicação, né? A comunicação ela é muito importante para o funcionamento das empresas, das organizações, tá? e para o relacionamento entre pessoas e grupos. Então, nesse sentido, é fundamental destacar as suas quatro funções básicas. Então, a comunicação ela age no controle das pessoas de diversas maneiras, as organizações possuem hierarquias, tá? sempre vai ter essas hierarquias e orientações formais que devem ser seguidas pelos funcionários. A comunicação vai facilitar a motivação por esclarecer aos funcionários o que deve ser feito, qual a qualidade de seu desempenho e como melhorá-lo, se estiver abaixo do esperado. A comunicação também vai possibilitar a expressão de sentimentos e a satisfação de necessidades sociais e vai proporcionar informações de que as pessoas e os grupos precisam para tomar decisões ao transmitir dados para que se identifiquem e avaliem alternativas. Então... É muito importante, né, a gente ter a atenção aí constante e uma linguagem adequada e confiança quando a gente pretende se comunicar, principalmente no ambiente de uma biblioteca, tá? Então, de acordo com o que a Venato, para que a comunicação seja bem-sucedida, toda a organização precisa de ter esses três cuidados. Primeiro, administrar a atenção, ou seja, manter as pessoas ligadas e antenadas em tudo que acontece ao seu redor, né? Segundo, cuidar da linguagem dos símbolos usados, estilos de comunicação e facilidade de compreensão por parte dos funcionários, para evitar que fique um ambiente tóxico, nocivo, né, violento, agressivo. Três, criar um ambiente de abertura e de confiabilidade entre os indivíduos de modo a conquistar o comprometimento dos empregados. E aí eu queria mostrar para vocês um exemplo Foi colocado no livro uh, de vocês, né, no livro de dinâmica organizacional, de um erro gravíssimo de comunicação que aconteceu por causa de dificuldade na expressão do vocabulário e da mensagem. É a, é a, a história do gerente apressado. né? Certa vez, um apressado gerente de uma grande empresa paulista precisava ir ao Rio de Janeiro para tratar de alguns negócios urgentes. Como tinha muito medo de viajar de avião, o gerente deixou o seguinte bilhete para sua recém-contratada secretária. Maria, vírgula, devo ir ao Rio amanhã sem falta, ponto. Quero que você me reserve, com um Z, vírgula, à noite, vírgula, um lugar, vírgula, no trem das oito para o Rio. Tá? Então, se vocês recebessem um bilhete desse, o que vocês fariam? Né? É complicado, né, gente? Porque está muito, muito, muito, muito é, confusa as informações, né? Primeiro, ele quer que a reserva da passagem dele seja à noite ou ela quer que ela vá à noite reservar a mensagem, né? É... Então, tem várias coisas aí, né? Então, é, é, um lugar no trem das oito para o Rio, beleza. O que vocês acham que aconteceu? Quem leu lá? Quem não leu lá, depois leia. Vou deixar vocês curiosos para vocês lerem o livro. Deu ruim, viu, essa mensagem. Deu ruim. E tudo isso por falta, dificuldade aí na comunicação. tá? Então, é, você conseguiu perceber aí os prejuízos que a comunicação escrita ou oral até quando, é, gera quando não obedece às normas gramaticais? Tem até a... A, como é que fala? A lenda... Não sei se é lenda urbana que eles falam, mas que tinha um rei né? essa história é antiga. Talvez vocês já tenham ouvido falar que, que o filho dele tinha fugido do castelo e tal, e ele pediu né, para que os soldados dele fossem buscar o filho, e, trouxe, e ele escreveu um bilhete falando traga o meu filho, nem que seja a força. Só que ao invés ele escrever a ah, força e botar o, o cedilha lá bonitinho no C, ele escreveu sem cedilha. E aí adivinha o que eles fizeram com o filho dele? Trouxeram morto, obviamente. Trouxeram o filho dele enforcado, que eles leram a mensagem: Traga meu filho, nem que seja forca. Então, se é verdade ou não essa história, eu não duvido, porque a gente vê muitos casos de problema de comunicação. E eu posso afirmar para vocês que, Grande parte dos problemas que as empresas têm, a grande maioria de problemas gravíssimos, pessoal, ocorre por falta de comunicação, tá? Gravíssimos. A gente tem outros exemplos também de casos de bolsa de valores, que ao invés de comprar, a pessoa, diz, ao invés de vender, a pessoa comprou porque entendeu errado e aí perdeu bilhões. Enfim, garanto que vocês aí também têm muitas histórias de problemas que ocorreram por falta de comunicação. Então, esse tópico 2, ele traz toda a importância de se dar adequadamente o processo de comunicação dentro do ambiente organizacional, dentro do ambiente das bibliotecas. Então, eu preciso que os usuários é, é, deixem de rasurar o acervo? Eu tenho que... Eu não, vou, não posso chamar a atenção dos usuários, né? Eu posso criar campanhas... Eu posso criar campanhas de conscientização, eu posso criar vídeos educativos, eu posso conversar com algumas pessoas, né? Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina tinha um projeto muito bacana, que é os pôsteres que eles espalhavam pelas bibliotecas, que se chama Malino Bastantão. É um, um mascote, assim, um boneco bem feio, parecia um monstrinho, assim, ele até chamava atenção. O que, que o Malino Bastantão ele fazia? Ele era aquele usuário mau, que rasgava, rasurava, deixava o livro cair no chão, não cuidava. Então, ele era mau, ele era feio, ele era um péssimo exemplo a ser seguido. E ninguém queria ser igual ao Malino bastantão. todo mundo queria ser não igual a ele. Então, era uma campanha, era uma forma de comunicar ali para os usuários para que eles cuidassem e preservassem melhor o acervo da biblioteca, tá? Então, é, é, é preciso a gente escrever bem para a gente obter a resposta que a gente deseja, né? Então, o pimenta, ele, como, o que ele considera que é escrever bem, né? Escrever bem implica em obedecer as regras gramaticais, evitar de se de pontuação, de ortografia, né? Olha o que aconteceu lá com o filho do rei, né? Coitado, morreu. Procurar clareza, evitar palavras e frases obscuras ou de sentido duplo, tá? Isso é muito complicado tá é, agradar o leitor empregando expressões elegantes e fugindo de um estilo muito seco senão parece que as pessoas são ríspidas né então para competir em igualdade em condições no ambiente que está inserida a empresa precisa reavaliar a maneira como faz muitas coisas inclusive como ela se comunica com o seu público né então quando a gente entra numa loja algum supermercado e tem um monte de placa, proibido não sei o que, proibido tal coisa, não faça tal coisa, não faça tal coisa, como tinha muito tempo atrás em, em bibliotecas, a gente já sente ali um ambiente inóspito, né? um ambiente ríspido, ninguém quer, ninguém se sente bem ali, né? Então, em relação ainda ao vocabulário e à mensagem, né? Newstrom declara que as corporações não existem sem comunicação, e que todo ato comunicador influencia a organização de alguma forma, da mesma maneira que o bater das asas de uma borboleta na, Cali, na Califórnia, embora de forma branda, influencia a subsequente velocidade do vento em Boston, né? Quem aqui é assistiu o efeito borboleta sabe o que, que o Nystrom é, está falando, né? Bom, em relação aos tipos de comunicação, a comunicação ela pode ser dirigida à realização do trabalho e ao cumprimento de metas, ser voltada à mensagem sobre novas ideias e mudanças de procedimentos que ajudam aí a organização, a empresa a adaptar-se e a responder ao seu meio ambiente. E, finalmente, pode ser orientada à motivação e ao envolvimento das pessoas nas tarefas. O que determina a forma como um grupo ou empresa se estrutura vai ser a acessibilidade e a facilidade com que os integrantes podem relacionar-se entre si, tá? Então, para entender melhor como que esse grupo se estrutura e como que ele consegue ter uma facilidade nesse relacionamento, existem as famosas redes de comunicação, tá? Assim como as redes de internet, existem as redes de comunicação. O que, que são as redes de comunicação, né? Embora haja diversas maneiras para se estruturar a comunicação nas organizações, existem cinco tipos de redes comunicativas que definem quem pode falar com quem em uma organização. Então, são elas, círculo, que é esse primeiro caso, todos os canais, Y, roda e cadeia. É claro que isso não vai estar bem claro quando vocês forem trabalhar em uma organização, tá, pessoal, numa empresa, numa biblioteca, por exemplo... Eles não dão a devida nomenclatura. Por exemplo, aqui é a nossa rede de comunicação em Y. A pessoa vai ficar olhando, tá, mas o que, que é isso? O né? que, que isso significa uma rede de comunicação em Y? Significa que eu tenho, por exemplo, aqui na, no caso da Y, eu tenho uma hierarquia, né? Um empregado, um estagiário, não pode se dirigir diretamente ao chefe, ao CEO. Ele precisa primeiro falar com o supervisor, e é o supervisor que vai repassar a informação para os seus superiores, tá? Dentro da, do militarismo também, nós temos exemplos de, de comunicação do tipo Y, né? A círculo. A círculo é aquela, aquele tipo de comunicação que todo mundo interage com todo mundo. A mensagem é enviada diretamente sem passar por um intermediário, tá? A mensagem é, em roda, por exemplo... Tem vários, vários indivíduos e todos eles centralizam a mensagem em uma só pessoa, tá? Então, não sei se vocês... Ah, não, gente, desculpa. Cometi um equívoco. O círculo, um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, tá? O círculo é aquele o famoso telefone sem fio. Eu passo a mensagem aqui, o A passa para o B, passa para o C, passa para o D e passa para o E. E aí, o E... Ele não pode falar com o B, ele só pode falar com o A, tá? E o A só recebe aqui do E e o A só passa para o B. Aí de todos os canais, não. É que daí todo mundo fala com todo mundo, tá? E aí, e aí em cadeia também. Um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Só que é só uma cadeia, né? Só vai, tá? Então é isso, tá, pessoal? Eu vou falar sobre cada uma delas. É, bom, canais formais de comunicação organizacional, tá? Na verdade, esse aqui tem lá no livro, depois vocês podem ler melhor e, saber, e entender melhor os tipos, tá? Mas é basicamente isso que eu falei para vocês. Bom, em relação aos canais formais de comunicação organizacional. Então, de acordo com o que é a Venato, existem três tipos de canais formais de comunicação conforme exposto. Então existem canais descendentes, ascendentes e horizontais. Eu acho que pelo próprio nome da palavra você já consegue inferir o significado de cada uma, né? O que que é um tipo de canal formal descendente? Tá? Refere-se a mensagens e informações enviadas do topo aos subordinados. Isso é de cima para baixo, tá? Aqui no caso, ó, de cima para baixo, aqui também, ó, de cima para baixo, tá? Aqui não é de cima para baixo, gente, aqui é do lado, do lado, do lado, do lado, aqui também, é de um lado, de um lado, de um lado, de um lado, aqui sim, ó, é uma, uma, um tipo de comunicação formal de cima para baixo. Ascendente, refere-se às mensagens que fluem dos níveis mais baixos. Para os níveis mais elevados na hierarquia organizacional. Então, descendente é de cima para baixo e ascendente é de baixo para cima. E horizontal, o próprio nome, né? Vertical, horizontal, referem-se ao intercâmbio lateral ou diagonal de mensagens entre pares e seus colegas, tá? Então, basicamente, são esses três tipos. De canais formais de comunicação. Bom, então aqui a gente tem né, a, os tipos de comunicação organizacionais. Então, a gente a, aqui são as, a comunicação horizontal, geralmente quem coordena, né, solução de problemas entre departamentos, serve para coordenação entre departamentos, assessoria do staff, né? Que é o pessoal que trabalha, a equipe para departamentos de linha. Aqui o tipo de comunicação ascendente de quem interpreta a informação, comunicação para cima, né? Serve para resolver problemas e exceções, sugestões de melhoria, ruído da comunicação, relatórios de desempenho, queixas e reclamações, informação financeira e contato. E já quando ela é descendente, canal de informação formal descendente são para informações de influência, ou seja, comunicação para baixo. Quando a alta gerência precisa implementar objetivos, instruir trabalho, práticas e procedimentos, orientar os funcionários, retroação de desempenho e doutrinação, aí é um tipo de mensagem, um tipo de canal aí de, de comunicação aí descendente, ok? Bom, além dessas redes formais de comunicação, há também redes informais, né? Quando eu falei informais, vocês pensaram, tá, se isso é formal, então o que seria informal? Informal, gente, é tudo que não está ali registrado. Então, as fofocas do dia a dia, a rádio corredor, né? Os boatos e os rumores que surgem entre os colegas e as associações casuais são comunicações informais, tá? Então, o Dabri, para garantir aí que esses rumores aí sejam mais úteis do que prejudiciais, ele sugere aí algumas ações que os gerentes podem fazer. Por exemplo, gerentes devem evitar é, fazer comunicações vagas, né? Tipo assim, ah, amanhã ninguém trabalha. Tipo, tá, mas amanhã ninguém trabalha. Por quê? Amanhã ninguém trabalha no período da manhã ou no período da tarde. Amanhã ninguém trabalha, mas depois a gente repõe essas horas. Amanhã é feriado, amanhã é aniversário de alguém, amanhã é luto, por que, que não trabalha amanhã? Então é bom evitar comunicações vagas a fim de impedir interpretações errôneas, né? Isso começa a gerar rumores, começa a gerar informação é, informal e isso é ruim para a empresa. Daí os burburinhos, a fofoca começa a rolar solta e é uma coisinha vira uma coisona, tá? É preciso oferecer uma comunicação saudável e precisa. Não ocultar más notícias, né? Tem empresa que gosta de ficar escondendo ali más notícias, mas depois o negócio vai, vai virando uma bola de neve, daqui a pouco não tem mais como esconder. É importante retificar, ou seja, corrigir informações equivocadas relacionadas às práticas da empresa, né? Porque isso tudo melhora a comunicação, tá? E aí, pessoal, quais são as barreiras que vocês acham que mais ocorrem aí dentro das organizações que dificultam e impedem a transmissão de informações? Vocês sabem? Bom, barreiras da comunicação, né? É, a comunicação, pessoal, nem sempre funciona adequadamente em todo o seu processo. Né? Podem ocorrer aí algumas barreiras que constituem aí obstáculos ou resistências ao diálogo entre os seres humanos. Então, o que é a Venato eles falam que existem três variáveis aí que podem ser consideradas indesejáveis, que podem interferir na comunicação. E isso pode afetar negativamente, fazendo com que a mensagem enviada se torne diferente da recebida. Quais são essas três principais barreiras da comunicação? Então, são barreiras humanas, Barreiras físicas e barreiras semânticas. Semântica vem de sentido, tá? De interpretação. Então, barreiras humanas, exemplos, limitações pessoais, hábitos de ouvir, né? Quem que não tem um marido, um namorado, que não escuta, né? Bloqueia o ouvido. E aí, às vezes, a gente fala uma coisa importante, essa informação, ela simplesmente ignorada, né? E às vezes é uma informação bobinha, que não vai gerar nenhum problema, e às vezes é uma informação. Informação gravíssima, né? Por exemplo, amanhã você vai buscar, sei lá, criança na escola? Aham, uhum, vou. Aí outro dia, cadê a criança? Ué, não é você? Não, comigo, ninguém mandou buscar. Aí fica a criança lá, coitada, traumatizada, né? É, emoções, percepções, preocupações, sentimentos pessoais, motivações pessoais, pouca atenção, hábitos pessoais, tudo isso envolve barreiras do tipo humanas que podem prejudicar a comunicação. Já barreiras físicas. Pode acontecer, gente, problemas de espaço físico, tá? Interferência física, falhas mecânicas, ruídos ambientais, né? Vol... Gente, uma vez eu estava gravando uma, uma aula e apareceu o carro do ovo. E ele ficou na frente do meu prédio. Uns 30 minutos ali. E eu tive que parar a gravação da aula, porque o carro do ovo estava falando mais alto que eu. Dava para ouvir a gravação, assim, era uma barreira física distância física, ocorrências locais, canal congestionado, variáveis da situação, ambiente de trabalho. Problemas de internet, gente, é uma barreira física, tá? Então, às vezes, a gente tem que cabear ali o nosso computador, trazer o cabo de rede de internet, porque o Wi-Fi sofre também uma barreira física ali para conseguir ter o acesso à velocidade adequada da internet. Bom, em relação às barreiras semânticas, eu posso ter problemas de interpretação de palavra, de idioma, né? significado de sinais, de símbolos, de palavras, decodificação de gestos, sentido de lembrança, gírias, expressões populares e assim sucessivamente, né, então, é, alguns gestos que a gente faz com a mão assim, né, tem um significado num país que pode ser outro até, problemático em outros países, né, coraçãozinho que o pessoal faz na na Coreia, em Coreia do Sul, né? Então, tem vários lugares aí que podem gerar alguns problemas de barreira semântica, né? Bom, pessoal, para finalizar esse tópico 2, né? Porque a gente pode considerar a respeito da comunicação organizacional? A comunicação, ela é iniciada com um propósito na forma de uma mensagem e o seu processo, ele é composto por sete etapas. Fonte, codificação canal, decodificação, receptor, retroação e ruído. Então, ela possui quatro funções básicas, controle do comportamento das pessoas, motivação, expressão emocional e informação, e é bem sucedida quando a organização administra a atenção, cuida da linguagem, dos símbolos usados, cria um ambiente de abertura e confiabilidade entre os indivíduos, de modo a conquistar aí o comprometimento dos colaboradores ou empregados a comunicação ela possui algumas disfunções né tais como filtragem percepção seletiva sobrecarga de informações distorções e omissões né a gente que o diga né a, a época que a gente vive né muitas fake news muita sobrecarga de informação até tem um conceito que eu acho muito chique que eu no num podcast dia que é a tal da dieta da informação né porque a gente tem tá tanta informação que a gente tem um fenômeno chamado de cansaço informacional, né? Que é um excesso, assim, exacerbado de informação. E a comunicação, ela evoluiu aí com as tecnologias, e com isso surgiram várias inovações, como ocorre o correio eletrônico, e-mail, WhatsApp, rede social, Instagram, enfim. Então, um pequeno escritório, satélite, o sistema de reconhecimento de voz, todas essas são tecnologias aí que vêm surgindo aí para melhorar e para facilitar o nosso processo de comunicação, certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre o tópico 2, sobre comunicação organizacional, né? Então, fris novamente a mensagem de que, como, quem, como diz né, o, o antigo, né? Da, o pessoal da escolinha do professor Raimundo, quem não... Ai, não, não é esse que falava isso, a gente confundiu. Chacrinha, Chacrinha que falava, quem não se comunica se trumbica, né, então é muito importante aí o processo de comunicação. eu queria deixar aí como sugestão, tá, gente, é uma sugestão de uma leitura complementar é uma matéria que a Cato publicou usando os canais de comunicação com inteligência da Carreira e Sucesso, tá, um, um link online, é só clicar ali que vocês podem ter acesso, tá na referência bibliográfica também do livro didático, quem quiser entender um pouco mais, quem tiver curiosidade, quiser se aprimorar um pouco mais sobre esse assunto, tem um livro da Maria Alzira Pimenta que se chama Comunicação Empresarial. E o Wood, e a per, o Perry Wood tem um livro que se chama Os Segredos da Comunicação Interpessoal, usando a arte da comunicação para melhorar a sua vida e a dos outros, tá? Então, essas são as três sugestões de leituras complementares para quem quiser ler. É... Além da Aldes que a gente tem um app Minha Biblioteca, que vocês podem acessar uma grande maioria de livros digitais, são 100% gratuitos e online. Vocês podem ler um capítulo outro, não precisa ler o livro inteiro. Mas deixo essas três referências como sugestões, tá ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Até quarta-feira, até a nossa próxima videoconferência, tá bom? Se cuidem, um abraço a todos e até. Até quarta. Tchau, tchau.